Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente acordou tarde e a gente quer tomar um cafezão da manhã. Vamos conferir a padaria Andradas. Um oferecimento Delivery Munch, o no nosso aplicativo de pedido de comida. A gente, tem aquelas padarias que tem de tudo, tá ligado? Um buffet de baguete durante a semana ali, que é tipo um samba, tá ligado? Que tu vai pedindo pra montar o baguete aí, Tem salgadinho frito, salgado assado, torrada, café gelado, tem aquelas solas italianas, tem um bufezinho de sorvete ali e doce a riveria. Outra coisa que é muito legal, que tem um negócio que eu vou pedir depois ali pra levar, que é um monte de cuca, que é uma delícia, tem um açúcar chocolate que eu, há anos eu pedi ali com eles, vou ver se continua com a mesma qualidade. Pedi aqui um combozinho que eles têm, aqui o um dueto, vem um café com leite e um farroupilha, tu pode pedir ele prensado também. Eu dá pra pedir um pão integral. A gente tira açúcar. Hum, pura margarina, nem gente faz em casa, ó, um que é margarina quando vem a mordida. Tá que é bom. Eu não que porque eu tô com fome, mas tá de bom. A gente acordou às 11, aí a gente fica naquela dúvida se toma café ou almoço. Qual é a moral? Toma um cafezão que vale para o almoço. Aí no meu caso aqui eu peguei um cafezão preto, e peguei essa bandejinha linda de salgadinho. <risos> tem quibe, hum, tem requeijão dentro, croquetinho, também tem requeijão dentro. Coxinha, o rosalhozinho, bem cremosinho. O pão de queijo deles é meio acidentado e tal, mas vamos lá. Tá bem novinho, bem fofinho, mas isso é só o começo, já voltamos. nos disse que isso aqui é uma pizza que nem pizza de aniversário, realmente. Parece pizza aquelas que elas... a mãe faz com sardinha. Bate boa. Eu gosto desses pedaços de cebola. Por também pra beijar o namorado depois. Pra minha sobremesa eu peguei um Apfelstrudel. Ele é uma massa folhada com muito açúcar de confeiteiro e um recheio de maçã. Tá muito bom. A massa folhada deles é triboa, mas tá muito bom. Quando a gente tá afim de comer um doce em casa, nunca tem. Daí tu vem na padaria, enche o cu de e pão e tu quer comer um doce. Então eu vou forçar aqui. Vai ter que descer. Que nem aqueles bolos de festa de criança bem molhadinho. É isso aí, tem tipo de tudo. Tu pode vir meio que almoçar, meio que tomar café da manhã, meio que tomar café da tarde, meio que garantir aquela janta lá de noite. E agora, final de semana, eles ficam abertos das 9 às 9, inclusive sábado e domingo. De segunda a sexta é das 7 às 9. Então, bem cedão, tu pode passar ali e tomar um café da manhã antes tipo do trabalho. Bem reforçado pra garantir também o dia. Se inscreve lá no canal, compartilha o vídeo com os amigos, marca os amigos que moram aqui perto, que no longe também. E torce pros guris lá no, no Batalha dos Cozinheiros, rola toda a feira às dez e meia e depois tem o programa de <risos> né amor? É. Então é isso aí. Baixe o aplicativo ou acesse o site deliverymunch.com.br